Qual é a pauta, hum? Está Tá, mais uma... Hora da Onça, essa produção da TV Usina, com a programação da Companhia, do Teatro e mais, muito, muito mais. Paranoia vai para as suas três últimas sessões quinta, sexta e sábado, sempre às 20 horas E deu a louca na companhia, oficinas e no zona, todo mundo tomou um balde de chá de cogumelo e entramos na Black Friday. Paranoia está com preços promocionais de R$ 24,99 se você comprar na quinta e na sexta, que é Black Friday, Thursday Friday também. Venham esse espetáculo é maravilhoso. É muito importante nesse momento de agora, que a gente está vivendo com muito pouca poesia, as coisas são muito literalizadas e tal. Uma dose na veia de uma poesia urbana, uma poesia que coloca São Paulo em cena. Uma outra São Paulo, mas a partir do momento que ela é falada, ela é materializada, encarnada por esse ator, a gente vai misturando nos tempos. As coisas ficam muito, muito interessantes. Faz chover na nossa imaginação. Porque a aridez... Não é só climática, a aridez está dentro das nossas vísceras também. Paranoia, últimas três sessões. Quem esteve no Teatro Oficina no último sábado, pôde ver. Depois de Paranoia, às 11 da noite, a estreia de Teatrão, Sodoma e Comorra. Essa peça inédita do Antônio Filho passou a bola para Luiz E, Gente, é realmente muito doida e é ótima. É uma presença de ator que vale muito a pena. Teatro puro, teatro raiz. É um ator em cena, com as lanternas e muita, muita presença. É um trabalho muito interessante Teve o primeiro, tem mais seis São todos diferentes Então quem viu no sábado volta para assistir esse outro Mas eles são independentes ao mesmo tempo Então eles são diferentes, mas Você pode ver cada um Venha, porque é um trabalho interessantíssimo oh Deus Olá! Os ensaios do coro a companhia estão a todo vapor e bailado do Deus morto. A retomada do coro nessa pista, nessa terra, estreia no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro é um dia para a gente celebrar porque a pista vai ser inundada de novo por essas máscaras muito loucas do Flávio de Carvalho que tiveram uma temporada online, de repente naqueles quadradinhos do Zoom tinham aquelas máscaras, aqueles seres, aquelas entidades colocando em cena a morte do Deus. Flávio de Carvalho escrita muito tempo atrás no seu Teatro da Experiência. É o Bailar do de Deus Morto, ele tem várias versões, a gente namora com essa peça há décadas na real. Primeira Cacilda, as máscaras foram feitas para Cacilda uma exclamação, que estreou em 1998, porque o Flávio de Carvalho era um personagem dessa saga, dessa odisseia Cassilda. com 999 páginas escritas por Zé Celso e Marcelo Dumont, montadas pela companhia, muitas já, muitas ainda por montar, e a gente continua se alimentando dessa, dessa força de teatro, que é a Cacilda, que tem uma atuação muito, muito precisa para o momento de agora, porque é uma atuação que tem eletricidade, tem ardor, tem, tem virada, tem, tem muita imaginação, muita criação. Então, Flávio de Carvalho era personagem da primeira Cacilda e essas máscaras entraram em cena no espetáculo de 98. A gente sempre rondou a peça, rondou. E agora, 2019, ela foi montada, ela, a raiz dela, a radicalidade da peça do Flávio. Estreia 3 de dezembro, os ingressos estão à venda. Venham, venham, venham atuar com a gente. Na última lua, eu odiava as montanhas. Minha memória quebrada não pôde receber o amor. Eu tomava sopa aguardando meus amigos desordeiros no outro lado da noite. Esse é meu estranho emprego esse mês. Outro tempo, quando o velho Gide se despachava para a África, meu coração era sólido, eu dançava, eu assistia uma guerra de chapéus e as brancas lacerações dos garotos no Ibirapuera, angélico terreno vazio onde eu mastigava tabletes de chocolate em branco. Small.